Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos. E hoje vamos ver cinco fatos que se não aconteceu acontecerá muito em breve para o signo de Touro. Vamos lá. Primeiro fato. Segundo fato. Terceiro fato. Quarto fato. E quinto fato. Primeiro fato. Você tem equilíbrio emocional, mas nesse momento está enfrentando um tédio. Parece que você esperava mais da vida. Você tenta ficar bem, tenta se fortalecer, mas tem aí um desânimo. Para alguns, é porque você está gostando de uma pessoa bem compatível com você. Mas nesse momento, essa pessoa não está podendo ficar com você. E talvez esse desânimo seja porque você não se vê de outra forma que não seja com essa pessoa. Então, você fica ali esperando, mesmo que seja na base da tensão. Segundo fato. Tem pessoas aqui na melhor fase, bem radiante, olhando para frente, colocando aí a sua presença para jogo com coragem para se arriscar, para fazer acontecer, usufruindo das suas vontades. É uma segurança interna muito grande nesse momento. E vai dar muito certo. Terceiro fato. Você sentindo de não dar tanta atenção para algumas coisas, Vem aí evitando outras, para não se machucar, para não sofrer, para não tocar em um assunto agora. Porque você está seguindo seu coração e não quer ficar matutando negativamente nessa história. Quarto fato, você está reavaliando a sua vida, a sua história, as coisas que você faz no dia a dia para acrescentar outras, outros investimentos acontecendo. É o momento de confiar em você. Mesmo que você esteja se sentindo cobrado por alguém em uma posição acima da sua, quinto fato: tem uma dependência aqui que te prende a mentiras, pode ser que você esteja preso energeticamente a alguém. Alguma situação duvidosa? Ou é você com você mesmo tentando passar um pano para alguma barreira que você se colocou? Um exemplo: amanhã eu faço. Isso é muito para mim. Essas barreiras internas que te limitam a ver novas possibilidades. E sair de situações que já não combinam mais com você, tá bom? Gratidão.